Bora lá para um Sky Sky Sky, Sky, Sky Razz, No servidor CubeCraft Vamos ver que aqui tá lagadaço Mas vamos conseguir entrar aqui no Sky Team de 4 Uou, Aí consegui gente! Vamos começar Que pelo menos aqui não é tão lagadaço igual o lobby né? Bugadaço! uma coisa horrível aquele lobby né? E ele não conserta eles vêm aumentar porque sabe que o, o, o servidor dele é top 1 um from Brazilian World Mas eles não conserta o que tá começando. Aqui é menina, tá me olhando, parece uma vagabunda <risos> Com de maquiagem no rosto Ih, não é OP, hein? pode pegar os ovos eu Prefiro a carne do que o pão Ah, eu vou pegar essa pica Vou pegar também Ai, Eu não vou pegar essas coisas não Hum... Oxi, a pessoa se jogando, mas é um chongo mesmo. Ai, eu odeio jogar com aleatório. Ai... Vem pra cá pra baixo, não. Espero que não venha pra cá pra baixo. Deixa eu tampar aqui. Tampa, filha da puta. Ai! <risos> que desgraça. Aqui, já vou fazer... <risos> Coloquei errado já vou fazer isso aqui E já vou pegar Ah, já tá com dois já, meu time Meu time é ruim ai ah, é por isso que eu não gosto de jogar, gente, com aleatório Se você é bom e quer jogar comigo, por favor Ai, ah, menina, sai fora, vagabunda Cheguei aqui primeiro, porra Porra Tá foda, hein vagabuda! eu que cheguei primeiro. Meu, divido mesmo. Não, você vai morrer Ai, Tá me atrapalhando Isso, na frente. A gente vai morrer os dois. Eu tô falando. Ela nunca é sempre assim. Vai jogar com ela. Essa um é cara. Vai morrer os dois aqui. Eu não vou sair daqui, minha filha. Ah, vagabunda Morreu os dois. Bora, minha filha. Adianta aí. ai eu só quero pegar mais um. diamante E Eu não acredito que ela vai ficar aqui. Ai, que ódio, velho. Eu tô assistindo esse gravador aqui, gente. O Bandicano não tá bom. Ah, não acredito. Vamos ficar aqui. Bora ver. Bora ver quem vai sair. Bora ver, vagabundo. Ah, sai daqui. Vou tampar até nós aqui. E ela fica indo e voltando. Sai. Ai Ai Ai, vagabunda Sai Ai Ai, que ódio Faltou só um, gente, mas beleza Vou Fazer um peitoral aqui Vai morrer do mesmo jeito Essa vagabunda aí Fica entretando comigo Dá lá Obrigado. Ai Quebrou a porra da craft table Tá, vou fazer um feitoral pra ela Toma logo Agora ela colocou deupo meu meu é só uma Ai. <risos> aí bora só deu pra fazer isso fia e eu não peguei espada ainda então você tá com sorte aí tá por enquanto o gravador não tá travando não gente Ai, ela tá com espada. é um monte. Eu tô procurando uma espada, porra. Gente, o, macha, o A espada dá mais dano do que o machado, tá? Eu descobri, minha amiga falou. Minha amiga é uma cultura. É, gente. Vou ter que ir com essa, com essa espada de pedra. Tem tanta picareta aqui. Ó... Oh vou fazer Quebrar pra aqui pra cima aqui, aqui pra cima tem Ela já foi? A gente vai morrer mesmo Ai, ai os balutão sendo regenerado Não tem porra nenhuma é Só lixo, hein Agora não dá muita coisa, não Ai, pegado Minha filha, eu quero ir lá pra cima, se você quiser avançar logo. É... Oh, um tanto de freio Ai, viado! Ai! Vem cá, quem é o viadinho? Chupa-rola que tá batendo aí. A menina jogou água, mas é uma puta mesmo, hein? Ai! Tá fudindo amante, viado! Calma! Ai! Hum, cachorra! Ai! Eu vou de jeito! Viu, menina? Falei que a gente ia morrer. Ai, que ódio! Que ódio desse povo, ódio de tudo. Sou o pior jogador de Skywar do mundo, velho. Eu não consigo. Se o time é ruim, eu vou sem. Ó, oh, já entra na minha frente. Ai, que ódio. Oh, já pegou a. Ai, pega lá o viado! Peguei. Ai, não quero essa espada também não. Aqui não tem nada pra. Ah, pegou o ovo. Pegou o que eu ia pegar. aí tá pegando tudo, bichão. É o bichão mesmo, hein? Não, não sai daí, tá cachorro, filho da puta. Eu vou Vou pegar, vou pegar. Hummm, oh glória Esse aqui tem proteção contra fogo Ah, os outros são tudo de malha Oh, delícia, Eu nem queria Nem precisava Tem o um que aí menino? Hummm Nem uma espada de, de ferro né queria falar de diamante, mas seria muito desumilde. Eu peguei broco? Não peguei broco. Aqui. Vou usar machado de diamante mesmo para arrasar, macetar as cabeças dos meus coleguinhas não binária Que isso, viado? Ai, que susto. Nem comecei ainda. Ai, eu tá... Garde Ai Ai, pera aí, gente eu Vou ajudar meu amigo Só que eu não vou pular Que eu não sou louco Ai, vinhado! Ai, que merda Porra Eu ia derrubar o outro Mas o outro tava me matando Ai, que coisa feia, gente Pra que eu isso? Ai, fora! E ai, Allen! Olha o outro, de furry! Adoro! ainda ah, não veio pro meu baú não, pelo amor de Deus! Ah, pode vir para esse baú, mas eu só tem coisa ruim. pegar logo. Ah, uma bota de ferro, com que fogo! Gosto dessas coisas que estão brilhadas. Ah, obrigado, bicha! Brasou! Bota de ferro. Eu já tenho bota de ferro, né? Nem lembro. Ai, ai merda Se eu clico duas vezes Ele pega um item e coloca no baú Ah já tem Toma bicha Ah só tá cheio de bota aqui Enfiar no cu Tanta bota Ai ah, obrigado Delícia. Ai meu Deus Cuidado aqui hein? Olha aí amigo Pega um pega, pega o que você quiser Pega um negócio aí de ferro pra você aí Se veste Ah, espada com afiação Esse aqui, Ó, tem diamante aqui Embaixo tem... Hum, oh, dá pra minerar Ai meu Deus, será que vem? Que isso? Ah, ele já tá minerando então Eu não vou minerar não, eu vou atacar gente Tô com minha espada de afiação aqui O cara já tá fazendo um item de diamante ali pra ele Ele vai arrasar, né? Quanto isso, ui, ai, que ponte, meu Deus, eu pensei que eu ia cair, gente, eu tava tremendo, Onde eu vou aqui, meu Deus, olha que mapa, absurdo de mapa, cheio de buraco, parecendo o cor da minha califa, azul, coisa ruim aqui, ai, ah, vou pegar, deixa eu ver se tem diamante lá, ainda, Acho que tinha picareta aqui, uma pica aqui, nesse baú, será que tinha? Ou alguém pegou? Ah, nem lembro. Ah, tem aqui, ó. Mas não dá pra fazer nada. Ah, que delícia! Adoro! Nadinha no é nada chegar um cara atrás de mim. Ah, eu tô com medo de cair. Muito escuro, gente. Tô chegando nada. A janela está aberta, só misericórdia. Ai, meu Deus! Nossa, gente, chocado. Cadê? Eles estão vindo, gente. Eu tô vendo um nomezinho ali. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. É, chegou. Ô, oh, viado. Só tem nós. Tá aqui, Geminino! Ai, meu Deus vai me pegar! Ai, fiada! Cadê você? Ai! Ai, cachorra! Ai! Ai, que merda! Ai, não consigo ganhar nenhuma! Ai, eu odeio esse jogo! Eu tô trocando o um gravador do Bandicam pra isso aí que eu tô testando. Porque o Bandicam não tá gravando minhas coisas direito, não. Ai, que delícia. Pega logo esses daqui. Pega comida, broco. Eu tenho picareta? Não tenho. Os diamantes são meus. Eu cheguei aqui primeiro. Essa foto ali tá com diamante na mão. Ah, capacete, esse aqui é contra o fogo Esse aqui é proteção 1, vou pegar contra o fogo Não, pega proteção 1 Ah, já tá, já tá macetando diamante Ah, não, pensei ah. Tem outro, tem outro baú aqui, não Esse aqui eu tinha Aqui, no escurinho Ah, que delícia, eu vou pegar esse aqui Que tá com proteção de projetos Pegar esse ovo, Pegar mais flecha. Tá, não encontrei. Picareta. Cara, tá com machadão ali. Ah, falta só o péuzinho pra mim. Ai, queria uma espada boa, velho. Porque eu sou muito bom, né, gente. Eu preciso de coisa boa. Mas eu sou melhor do que todo mundo aqui. Porque... O povo não pensa, gente. O povo tá jogando assim, boiando. aí ah, eu vou lá pro meio. Nachei picareta. Só falta me derrubar aqui da ponte, igual aconteceu no vídeo de eu e a Fernanda. Olha a coração. Ai, encontrei a picareta. Tem alguém olhando aí? Ai, Lá vou eu. Oxi, não perde tempo não. Ah, ele tá pegando, né? Ele tá lá embaixo, tá pegando. Eu não acredito. Tá pegando não, né? É, ele tá pegando, gente. Já era. Agora pega, pega. Quer ver que vai morrer? Eu duvido nada. Pega, fica full diamante. Mas não sabe PVP igual eu. Não que eu não seja bom, mas... Tem umas pessoas que deu... Ai, viado! Sai desse daí! Ai! Ai, que chumbrefe! Ai! Ai, levou uma chumbregada. Meu Deus, que horror. Bora! Eu não quero assistir essa partida, não. O outro lá pegando diamante. Mó bocão, sabendo que vai perder. Mano, amor. É muito ruim gente, não consegui nada Vamos lá pro próximo esse aqui eu acho que a gente ganha Aí já vou aqui Pra que ninguém venha Maçã, sapato E ferro Pega essa Não, não quero tudo não pegar essas maçãs. Hum! Hum! Eu fico até emocionado quando Pegar isso aqui. Vou jogar aí, ninguém. Eu jogo para a pessoa, a pessoa nem vem nem pega. Então eu jogo em qualquer lugar aí. A pessoa viva e só tem eu e um menino. Falando gente, meu time é ruim. Eu tô fazendo esse vídeo urgentemente para alguém que quiser formar um time comigo na Kubecraft porque não tá dando não, é assim que eu jogo Ai, tem picareta Não aguento mais Sofrer tanto, se derrota Ok Aqui dá pra fritar ferro com, car com esse carvão aqui Isso aqui é pra fazer mais de ferro Ai, mas escuridão da porra, né? Ai, vira vagalume agora, hein? Ai, mas é o brilho, né, gente? Também uma escuridão, parece o cu do capeta. Até comer o meu brilho não dá. Ué, só tem esse? Uh. Ah, tá. Só tem esse. Então, bora fazer, né? Vou fazer um peitoral, se der. Desgraça, não dá. Vamos ver se capacete, então. Não, ah, é pra vestir. Hum, então eu vou, eu, vou, eu vou fritar ferro para eu e o menino ali ah ele, ah, ele morreu Será que ele morreu? Nem vi Ai, que fornalha o bocalzão Tô morrendo de medo, velho Gente, eu vou botar umas pedras aqui Eu não me garanto Vai lá time Vamos tudo se batendo aí Enquanto eu vou fazendo um negócio de ferro aqui pra mim Fazer uma calça ah, é só uma calça mesmo Eu já tenho uma camiseta Ai gente, eu não vou ficar Uma espada Oh, eu precisava de madeira. Ai, que bosta. Tem madeira aí? Ah, tem outra aqui. Vou pegar isso aqui. Não tem madeira nessa. Tem madeira aqui? Será? Não mais de medo. Porra! Na hora que eu preciso. Puta merda, velho. Seriamente, que nojo. Jogo nojento. Ai! Não, bicha! Não, bicha! Não! Não, você vai morrer, bicha! Ah, vem os dois! Ai! Ai oh. ia morrer! Eu não ia morrer não, tava com de vida ainda! Ai, eu odeio tudo, eu odeio esse jogo, velho Sou muito ruim Eu tento, mas com esse grupo não dá, velho Ai, gostei do chão, Roxo Ai, sai, viado Sai Ai, que saco Ó, oh, pegou tudo Desgraçado Sou o primeira a morrer, duvida? Duvido Cara, veio coisa de ferro aqui Calcinha de ferro E não pega, gente É impressionante, por isso que eu olho todos os baús Porque a pessoa não pega, ó Bolsa de ferro Calcinha de ferro eu eu tô quase com ferro Só faltou um capacete Eu não vou pegar não, vou deixar pros outros Machado além de não dar muito dano Igual, igual a boceta lá da espada, né eu tô cheio dos ovos. Hum. Uma espada de ferro. Essas daí. E pedra aí não serve não. Que isso? É todo princesinho construindo. amor, amor. Hum. Aqui, gente. Mas eu vou ficar com a picareta também. Dá mais 5 de dano. Mais afiação, 2 dá mais. Onde oh, que delícia. Toma aí, ó. Eu não vou dar nada pra ninguém porque ninguém olha pra mim. Ui, tá me olhando. Ah, tá. Espero que esse time seja bom, pelo menos. Afiação 2, eu tô com afiação espada de ferro, que é de pedra, tá é de ferro. Ó, ah, já tenho. Eu não sei se eu vou por baixo ou por cima. Por cima é mais gostoso, né, gente? Pegar d'água. Eu já tenho. Um sapatinho, né? Dano de queda. Estou que você tá olhando, Fê? Eu tenho calcinha? meu amigo? Ah, é capacete, pelo menos um ferro, tudo bem. Eu já fico quase. Ah, mas tem proteção de alguma coisa? Proteção não, né? Deixa eu ver o que tem. Tem proteção contra projetos. Projeto seria arco? Ou é bomba? Gente, eu não sei. a me que é viado? Batendo no meu amigo. Ah, agora corre. Ok. Vem aqui assim comigo. Ah, eu não tava de essa partida não. O povo muito demorado fica fugindo. Esse povo é assim, gente. Eu não tenho medo de fugir não. Oh, eu não tenho medo de enfrentar não. Eu vou logo pra cima. Ai povo se escondendo É povo fugindo Povo fujão Ai é horrível esses esse jogos de hoje não é essas pessoas né Mas você fala, ah, você morreu Ah o time também fica não, não, não dá pra cima Eu prefiro morrer logo e já pra ir Outra partida entendeu E daqui vai ser a última Entendeu Que eu já cansei de ser humilhado já tô todo arrombado e é bom continuar todo mundo. Aí, eu não tem porra nenhuma. Ai sai menino, já roubou tudo, misericórdia. É uma coisa horrível, gente. Ninguém sabe jogar nada. Ó, oh, não pega o arco. É uma putaria. Ai menina, você só tá no baú que eu tô, né? Porra! Se lascar isso, vai pra lá. Vai pro baú que eu pensei em. Ir. Ai que delícia! Assim que eu gosto. Isso que é Skywars. Da espada de diamante pra noob. O que, que, que adianta dar espada de diamante pra pessoa que sabe jogar? Pra mim. Tipo. Agora aqui é o breio. Ah, só tem coisa ruim Só os ovos que é bom Até hoje eu não acredito que não tem ovo cozido no Minecraft É isso, meu filho Pula mesmo Tem coisa de ferro ali jogado no chão, Mas Beleza, passei direto, né? Fingir que não vi aquela covardia Olha, olha Alguém caiu ali Ah eu já tenho, mas eu vou usar esse aqui Ah, não sei, tá? Não é pra abrir, não Sobre a última partida, eu tô meio anegoçado, gente Porque A gente poderia ganhar, mas por mim Um contra três Meu Deus Meu Deus, o tanto de camisola eu precisava... Ah não, eu tenho calcinha Ah, eu precisava de sapatinho E de camisinha Capacete Ai, tô morrendo de medo Ai, é só o que eu falei Olha, dá duas pontes Pelo menos, é o que eu faço? Se eu fico aqui Se eu ficar na ponte eu vou cair, né? A ah, gente, eu vou pra cima, né? Eu fui pra cima na última partida. Sai fora. Ai, já querendo jogar flecha, coisinha de viado. Ai! Dois contra um. Eu queria jogar muito alguém no Void. Mas não vai dar, gente. Mas se aqui, se eu for tivesse com alguém bom, eu ia ganhar. Felizmente, sua carta continua ruim. Vamos lá. Esse mapa aqui a gente não foi ainda, né? Nem lembro. Olha gente, eu bugado. <risos> eu fico saindo fora de dentro da vidraça. E o povo me consegue me ver, eu bugado assim. Olha. Cabrão. se pra que é essa cerca aí. Pega a picareta caso tenha, né? É isso, gente. Eu não vou gravar mais esse jogo. Pra mim já deu. Gravar esse jogo sozinho aqui é só dor de cabeça. Pra mim eu não tenho a vontade, hein? Quem quiser, então me chamar aí. Que isso? Alguém chegou aqui? Ah, eu pensei que fosse inimigo. vou ficar pulando, é louco, hein? Não precisa ser pela escada não. Eu, hein? Ah, ali é malha Ai, tudo de malha, malha, malha, malha Ai, virei o que? Maromba agora? Ai, pelo amor é fora Ah não, prefiro essa Eu tenho um capacete, será? Deve ter visto antes Espero que não Tem, o oh, sempre falta calcinha, né? Impressionante isso Aqui tem o então, que? Aqui, aqui em cima, tem essas escadas aqui Ai Porra, dessa altura dá dano Ah, eu já tenho Queria uma calcinhazinha Então nem espada, gente, é uma coisa horrorosa esse, esse caiu aí vestir esse, não sei que proteção tem Parece que é look Brock. Look broke é pior ainda. Que isso? Quem morreu aqui? Ah, obrigado que morreu aqui. Gente, como fazer ponte sem. Aqui no bedwalk. Sem encostar. Sem, é, assim. Sei lá que tô falando mais, foda-se também. Como fazer ponte. Ui! Vai, amiga! Ai, viado. Tá aqui, hein, cachorro. Vocês vão atrás? Aí vai ver, não tem nada. Hum, falei. E aí, bicha. E aí. Ai, safador. Ai, derrubei primeira vez que eu derrubo alguém em vídeo. Que a gente jogou até raiva, né? Ui, meu Deus. Tá full diamante ali, amiga. Ai, amiga, corre, bicha. Corre. Ah, tá. O que? 3 contra 3, gente Gente, eu não me garanto, não Ai, viada Ai, cachorra Fica aí parada, toma logo na força. Ai Isso, joga água Toma, viada Vai levar na bundinha Ai Para Vai Tô tá tudo. Ui, é muito ruim. Ai. Ai, eu não tô vendo nada. Era pra derrubar ele, né? Ai, parei de me focar. Cadê? Ai, derrubei. Ganhamos. Aí, pra terminar, ganhamos. Finalmente. Ai, tô muito feliz. Gente. Queria. Me parabilizar que eu sou muito bom, tá? Um beijo a todos. Até a próxima.